Olá meus amigos o postulado básico do tipo 1 ele tem como fundamento que todos nós somos um só ser e cada qual é perfeito do jeito que é e ele perdeu essa esse postulado então ele passou a agir da seguinte maneira a seguinte crença as pessoas não são aceitas pelo que elas são o bom comportamento é algo que se exige delas independentemente de qualquer outra coisa os maus comportamentos e os maus impulsos são considerados coisas negativas e são castigados. A partir disso, o Enetipo I desenvolveu a seguinte crença. Para garantir o amor dos outros e a minha própria autoestima, aprendi a ser bom, responsável e consciencioso, a fazer as coisas sempre do jeito certo, a procurar corresponder aos meus elevados padrões internos e a seguir as regras estabelecidas, reprimir a raiva, a tensão e o ressentimento.